vamos falar dele, o famoso, o temido, umbral. Bom, gente, hoje, neste IEVT, eu, Thiago e... Eu, Alan. Não, é o Evandro. O Evandro cansou de aparecer em vídeo. Vamos falar... Ali atrás, Evandro tá ali atrás. Vendo da gente. A gente vai falar de umbral. Por quê? que muitas pessoas temem, muitas pessoas conhecem... Muitas pessoas passam por ele. Exatamente. Então a gente pensou, bom, é um tema importante. A primeira vez que eu vi o termo umbral foi quando eu estava fazendo um estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. E é interessante que esse termo ele veio praticamente 100 anos depois da codificação né, da doutrina. E lá em Nosso Lar, o André Luiz ele caracteriza o umbral como uma zona de esgotamento de resíduos mentais. Você sabe o que são resíduos mentais? Sei lá, quando a gente morre, fica um monte de coisinha na nossa mente, coisinha. Acho que os resíduos mentais a gente pode definir como o apego que a gente tem por pensamentos que são ligados à materialidade, à terra. Né? E esse esgotamento de resíduos mentais, esgotamento, a gente pensa o que? Esgoto quer dizer que vai embora, vai ser tratado, vai ser... É Cezan? Não, não é. Poupe água, poupe natureza, que já chegou o verão. Quem não mora no Espírito Santo, vocês não a nossa companhia Espírito santense de águas e não sei o que, nascentes. Saneamento? É, saneamento, enfim. Ah, é alguma coisa que encaixa nessa sigla, mas que faz tratamento de água. Não é literal, assim. É quando a gente né, vai se depurando e é um processo de depuração. deixa alterar a maneira como a gente pensa e se desligar um pouco desse pensamento materialista. Então, esse negócio de umbral, eu ouço muito no movimento espírita as pessoas falando ah, eu vou pro umbral, né? Como se a pessoa, se ela não fosse espírita, ela ia falar ah, eu vou pro inferno. Então esse nome é de inferno e umbral é a mesma coisa? É alguém vivo aí? <risos> Enfim, já te explico, Alan. Enfim, passou um espírito aqui, gente, na luz. Espírito de luz! <risos> Olha isso! Então, Alan, muitas vezes a gente faz essa confusão, porque o um umbral, em algumas novelas, filmes, em até alguns livros, ele é retratado muito similar, de uma maneira muito similar a esse inferno que a gente já conhece tradicionalmente de algumas religiões. Então, às vezes a gente acaba confundindo, às vezes a gente tem um histórico em uma outra religião e aí quando né, se torna espírita acaba trazendo isso também, então é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho porque são duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes. Tem essa coisa de que o umbral ele não é um local físico, né especificamente. É, é. É uma das diferenças com o inferno. É uma zona, sim, física, mas não é especificamente igual você jogar lá o um umbral no Google Maps, vai aparecer o pinpoint lá e você vai poder ir pra lá se você quiser. Não, não é isso não. O umbral também vai variar essa percepção do ambiente de cada pessoa pra cada pessoa. né E vale lembrar que a gente, quando está desencarnado, a nossa percepção de tudo é muito maior do que quando a gente está aqui nessa prisão carnal. Exatamente. É aí que a gente precisa se policiar muito mais porque se você desencarna, os seus pensamentos vão ser muito mais intensos por esse motivo e aí as chances de você né, se sintonizar com outros espíritos e acabar indo em companhia deles também é muito mais alta. Por isso que muitas vezes as pessoas que ainda estão muito apegadas a pensamentos muito materialistas e tudo isso, acabam se transportando para um umbral, porque são espíritos né, que estão em sintonia e muitas vezes essa sintonia ocorre nessas, nessas zonas de sofrimento. E Alan, ainda tem aquela galera que realmente pensa que tipo, todo mundo vai para um umbral, que todo mundo nessa Terra precisa passar e tal, mas... Não, acho que não é bem assim não, Thiago, né? Porque cada um aqui na Terra tem uma vivência diferente que isso já vem de várias reencarnações passadas. Então a gente não precisa de necessariamente passar pelo mesmo umbral, pelo mesmo, pela mesma vivência de esgotamento de resíduos mentais. E isso remete até àquela questão do conceito que a gente trouxe, de que se a gente não tem resíduo mental para esgotar, a gente precisa de passar pelo umbral? Pois é. Lá no livro Céu e Inferno, uma das obras básicas digamos, de passagem, é, existem vários relatos de desencarno, de desencarnação, enfim, boa, relatos de desencarnados que falam que né, cada uma das experiências são diferentes. Então, temos vários espíritos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes que relatam seu desencarno e é diferente um do outro. Tanto o desencar, a forma de desencarno é muito diferente, tanto quanto a experiência pós desencarno é muito diferente, então são meio variáveis que a gente tem para... E outra coisa a gente precisa lembrar que o Espiritismo é uma doutrina de penas eternas, né? Então, assim, não é porque você fez uma coisa nessa encarnação que, obrigatoriamente, você vai pro umbral. Não existe, né, essa, necessariamente, nessa relação. Não é como o inferno, que a gente falou lá na frente. Ah, você pecou, então você vai pro inferno. Inclusive, isso me lembrou um caso muito legal de Maria de Magdala, que ela era muito rica, mas ela se sentia muito vazia. Onde um ela foi procurar Jesus... E falou com ele que se arrependia de tudo, queria buscar, consertar todo o passado dela. E ela falou, ah, Jesus, eu entrego minha vida para você. E aí Jesus falou, Maria, hoje não é o dia que eu vou querer sua vida. E aí, muito tempo depois e tal, inclusive de Jesus já ter, já ter desencarnado aqui, né? Maria, ela passou muito tempo no Vale dos Leprosos cuidando deles. E um dia ela contraiu a lepra e veio desencarnar. E há relatos de que, quando ela desencarnou, adivinha quem veio receber ela? O próprio Jesus. Você acha que Maria passou pelo umbral, Thiago? Olha, acho, acho que não. Mas aí qualquer dia a gente encontra com a Maria e pergunta pra ela, se Deus quiser. Não é mesmo? Eu espero um dia, eu espero um dia evoluir pra poder encontrar a Maria. Bom, gente, agora vai rolar o resumão do Ié. Yeah. Então, a gente viu nesse vídeo que, sim, existem zonas onde há o de resíduos mentais de espíritos que ainda estão muito ligados à materialidade. Dois, não é o um inferno. Três, nem todo mundo é obrigado a passar por lá. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer e lembrar é... é... que, na verdade, se a gente fere a lei natural, né? Quem mais está sendo prejudicado disso tudo, somos nós mesmos. Exatamente. Então, a gente vai ter que buscar o reequilíbrio nesta encarnação ainda, ou em zonas como um umbral. O e vale é importante... lembrar também que... Mesmo que a gente faça esse ferimento a nós mesmos, né, por ferir a lei natural, na verdade a gente pode pegar e reparar é, essa falha nossa, porque Jesus mesmo já nos disse que o amor lava a multidão de pecados. E, lembrem, nada de julgar o coleguinha. Muitas vezes a pessoa que você julga precisa da sua ajuda. Então por que, que você não vai lá, oferece a mão pra ajudar, em vez de ah, julgar? Ah, aqui vai pra um bravo. Enfim, ame mais e compre e desdobra. Que desdobra ajuda a nos manter no ar, a nós e várias outras equipes de artes da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. No site desdobra.net você tem estas e várias outras estampas com frete para todo o Brasil. Se você gostou do vídeo, você pode comentar aí qualquer dúvida que você tenha surgido assistir assistir o vídeo, se você gostou do vídeo também compartilha ele, curte e tem mais uma coisa nova que tem que fazer agora, né? Ativar as notificações, você vai clicar aqui no sininho, aqui embaixo na verdade, para receber uma notificação sempre que o IE yeah lançar um vídeo novo, porque agora a gente tá de volta. Oh yes! A gente já falar isso em vários vídeos, vocês vão ouvir isso em vários vídeos porque a gente não sabe a hora. Agora o yes yeah está de volta! Nos vemos no próximo IEBT! Yeah, yes! Yeah! Yeah!